os nove melhores filmes de todos os tempos. Essa lista foi feita com base no feedback dos próprios telespectadores do site Adoro Cinema. Comenta aí quais filmes da lista que você já assistiu e qual seu filme favorito. Vamos lá! Em nono lugar, temos Lisbela e o Prisioneiro. O filme mostra a história de Lisbela, uma jovem que adora ir ao cinema e vive sonhando com os galãs de Hollywood. Leleu é um malandro conquistador que, em meio a uma de suas muitas aventuras, chega à cidade da moça. Após se conhecerem, eles logo se apaixonam, mas Lisbela está de casamento marcado. Em meio às dúvidas e aos problemas familiares que a nova paixão desperta, há ainda a presença de um matador que está atrás de Leleu, devido a ele ter se envolvido com sua esposa no passado. Em oitavo lugar, Divaldo. O mensageiro da paz vivaldo era rejeitado pelas outras crianças e reprimido pelo pai ele convive com a mediunidade ou seja a prática de mediar a comunicação entre os espíritos dos mortos e pessoas vivas desde os quatro anos e ao completar 17 anos o jovem decide usar seu dom para ajudar as pessoas e se muda para salvador sob a orientação de sua guia espiritual ele se torna um dos médios mais importantes de todos os tempos. Em sétimo lugar ficou Que Horas Ela Volta? Val, uma pernambucana, se muda para São Paulo com o intuito de proporcionar melhores condições de vida para a filha Jéssica. Anos depois, a garota lhe telefona dizendo que quer ir para São Paulo para prestar vestibular. Os chefes de Val recebem Jéssica de braços abertos, porém, seu comportamento complica as relações na casa. No sexto lugar, O Menino e o Mundo Um menino mora com os pais em uma pequena cidade do campo. Diante da falta de trabalho, certo dia ele vê o pai partindo para a cidade grande. Os dias que se seguem são tristes e de memórias confusas para o garoto, até que ele faz as malas. Pega o trem e vai descobrir o novo mundo, em que seu pai mora. Para sua surpresa, a criança encontra uma sociedade marcada pela pobreza, exploração de trabalhadores e falta de perspectiva. Em quinto lugar, Tropa de Elite 2. Depois de uma operação fracassada, o ex-capitão Nascimento é afastado do BOP e agora trabalha como subsecretário da Inteligência da Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro. No novo cargo, ele é arrastado para uma disputa política sangrenta que envolve funcionários do governo e grupos paramilitares. O quarto lugar, Central do Brasil. Dora, uma amargurada ex-professora, ganha vida escrevendo cartas para pessoas analfabetas que editam o que querem contar às suas famílias. Ela embolsa o dinheiro sem sequer postar as cartas. Um dia Josué, filho de 9 anos de idade de uma de suas clientes, acaba sozinho quando a mãe é morta em um acidente de ônibus. De início ela não pretendia cuidar do menino, mas se junta a ele em uma viagem pelo interior do nordeste em busca do pai de Josué, que ele nunca conheceu. O terceiro lugar ficou com Tropa de Elite. Nascimento, capitão da Tropa de Elite do Rio de Janeiro, é designado para chefiar uma das equipes que tem como missão apaziguar o Morro do Turano. Ele precisa cumprir as ordens enquanto procura por um substituto para ficar em seu lugar. Em meio ao tiroteio, Nascimento e sua equipe resgatam Neto e Matias, dois aspirantes a oficiais da PM. Ansiosos para entrar em ação e impressionados com a eficiência de seus salvadores, os dois se candidatam ao curso de formação da tropa de elite. Em segundo lugar, Cidade de Deus. Buscapé é um jovem pobre, negro e sensível, que cresce em um universo de muita violência. Ele vive na Cidade de Deus, favela carioca conhecida por ser um dos locais mais violentos do Rio. Amedrontado com a possibilidade de se tornar um bandido, Buscapé é salvo de seu destino por causa de seu talento como fotógrafo, o qual permite que siga carreira na profissão. É por meio de seu olhar atrás das câmeras que ele analisa o dia a dia da favela em que vive, onde a violência aparenta ser infinita. E finalmente, em primeiro lugar, o Alto da Compadecida. As aventuras de João Grilo e Chicó Dois nordestinos pobres que vivem de golpes atravessam por vários episódios, enganando a todos do pequeno vilarejo de Taperoá no sertão da Paraíba. Inclusive o temido cangaceiro Severino de Aracaju, que os persegue pela região. A salvação da dupla acontece com a aparição da Nossa Senhora. Essas são as nove curiosidades de hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos siga nas redes sociais.